Eu sou Melissa Lorange. Oi, eu sou a Natasha de Rose. E esse é um vídeo pós-coito. <risos> Para quem não conhece, essa é a Nath. Fala de você, meu amor. Oi, gente, eu sou a Natasha. É, eu prefiro que vocês me chamem de Nath eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu sou psicóloga, eu tenho um projeto chamado Projeto Mente Sã, eu tenho um canal chamado Projeto Mente Sã e uma página chamada Projeto Mente Sã. Esse projeto ele é direcionado para oferecer terapia para pessoas oprimidas na sociedade. Que pessoas são essas? Pessoas LGBT, mulheres que passaram por opressões que se enquadram nos casos de, da Lei Maria da Penha, negros, pessoas não monogâmicas e pessoas com necessidades especiais. E pessoas também que não têm muita condição de pagar uma terapia, elas podem entrar em contato comigo e a gente vai conversar na triagem e aí elas podem fazer terapia comigo por um valor mais baixo. O objetivo do projeto é sempre que essas pessoas oprimidas estejam fazendo terapia comigo e que o dinheiro do projeto seja arrecadado de outras fontes. No caso, eu estou tentando fazer com que esse dinheiro seja arrecadado na internet do YouTube, tá, gente? Então, é muito importante que todos assistam os vídeos, se inscrevam. O negócio é o seguinte, a Melissa me chamou aqui porque eu sou militante da causa não monogâmica, além de ser feminista. Meu canal fala muito sobre feminismo, aceitação, tá? E eu sou não monogâmica. Nós estamos aqui pra falar sobre... Monogamia compulsória. É. Então, não, então a questão é o seguinte, nós estamos aqui para dizer que a monogamia, que todo mundo diz que é maravilhosa, né? Que esse grande herói social, essa coisa incrível que todo mundo tem que almejar, né? Normalmente as mulheres são criadas para casar e os homens são criados para serem conquistados, para serem maridos. E aí a monogamia existe como imposição, né? Se você não quer casar com ninguém, ou, se você quer casar com mais de uma pessoa, ou se você quer ter vários relacionamentos, isso se torna um problema. Não é porque você não está cumprindo aquele acordinho social. De que você precisa ter um grande amor pro resto da sua vida, por vez. Por que isso é um problema? Agora conta você. Só. Bem, vamos começar dizendo né, que muita gente fala que a pessoa que entrou para não monogamia agora ela é aquela pessoa contra a monogamia. Eu não sou contra a monogamia, eu sou contra você não problematizar a monogamia. Não tem problema você problematizar a monogamia e querer ainda assim viver a monogamia. Você pode viver da maneira que você quiser, eu não tenho nada com isso. Tá? O meu convite é sempre da gente refletir sobre todos os tipos de relação e você decidir ficar numa relação que você se sinta pleno e feliz e não por imposição, tá? Por isso que a gente está falando de monogamia compulsória, porque a nossa estrutura de sociedade diz que a gente tem que viver isso compulsoriamente ou você não é normal, ou você está fazendo algo muito absurdo. E o algo muito absurdo pode ser A. Não ter interesse em casar B. Ter dois namorados Ser uma eterna vadia, não casar com ninguém trepar com uma pessoa diferente por vez. Tudo isso fere a lógica de que você tem que estar em uma igreja de velho, ou de terninho pra casar. E isso é muito chocante pra mim porque é, existe a. A padronização das relações LGBTs também, certo? Porque a pessoa agora, um dos grandes pautas é o casamento LGBT Que é uma instituição burguesa, né? Casamento é uma instituição burguesa A gente está discutindo casamento que as pessoas querem ter acesso ao quê? Plano de saúde, herança que São coisas importantes, de fato são coisas Ninguém está dizendo que casamento não é importante É importante, tá? Mas também é muito importante ficar vivo Por exemplo, uhum. né? Porque morto não casa. Enquanto você depende do casamento para ter muitas coisas, então é importante você casar, tá? Então antes de você derrubar a estrutura de casamento, você tem que derrubar a dependência disso para você ter coisas importantes nessa sociedade. Sua família é, aceita que você é LGBT desde que você case também, né? Essa ideia do casamento continua perpetuando eternamente. Imagina, você tem que falar para sua mãe e falar duas coisas, mãe, eu sou lésbica, e eu tenho duas namoradas que não namoram entre si. Nós vamos morar em três casas separadas e é assim vai ser as nossas vidas. Inclusive, não quero ter filhos. Fudeu! Fudeu, você tá fudida? A ah, sua mãe vai ter um faca, e dura no chão. Não, mas é sério, é nem sua mãe e todo o resto da sociedade. Imagina só uma pessoa, pode chegar, né? E falar no, na reunião de, da empresa. Ai, é Jéssica, minha namorada. E essa aqui é a Paola, minha namorada. Cri, cri, cri. Entendeu? Só que nunca. Só que nunca vai acontecer. Se você conseguir levar a sua namorada lésbica para aí. Já Deus, vai Deus, ser um auê, Meu Deus, da lá. Aí você leva duas. Gente, você tem que entender que um homem hétero não sabe como é que duas mulheres fazem sexo. Imagina três. <risos> O que é uma pessoa adepta do amor livre e por que que isto não é poliamor e por que que isto não é algo monogâmico, por mais que você tenha vários relacionamentos de um para um? Explica para as pessoas que não entendem nada da vida. É, eu tenho um vídeo no meu canal, inclusive se você quiser deixar sugerido, as pessoas podem clicar aqui. Que é um vídeo destrinchando o meu, né, é, o que é amor livre, o que é poliamor. Tá? Então aqui no Rio de Janeiro a gente tem vários movimentos, mas como é tudo muito pequ é, pequenininho, segmentadinho, eu ando a galera do Poliamor porque eles são militantes esquerdistas, feministas, então a gente luta pela liberdade, mas cada um se relacionando de uma forma. Eu acredito que eu tenho que me relacionar independente, e eu e outras pessoas, a gente se relaciona de outra forma, que não é poliamorista, é mais livre. Já eu, eu não tenho vários relacionamentos, né? Porque eu não consigo ter nenhum, porque eu não tenho paciência. Ao mesmo tempo, a monogamia compulsória também vem atinge, Porque imagina, as pessoas olham pra você e perguntam quantos anos você tem? Você responde 30. E aí ela fala, e aí, tá namorando? Por quê? Por que, que eu estaria namorando? Por que razão eu estaria namorando? Por que, que uma pessoa de 15 anos não pode estar namorando? Por que, que uma pessoa de 30 anos não pode não estar namorando? Explica para mim qual é a necessidade que as pessoas têm de criar uma eterna necessidade de você estar necessariamente atrelado a outro ser vivo, único para sempre. Explica -se pra mim. É difícil. Eu tô dizendo, oh, meu Deus, como eu sou porque eu foda-se. Ah, não tenho beijos. Mas você imagina que você crescer numa sociedade que está eternamente brincando desculpido com você. Mas não é só com o namoro. As pessoas fazem isso com tudo na sua vida. Ah, Desde bem. que os pais engravidam né, de você, né, eles já, já querem saber seu sexo, porque eles acham que isso vai determinar alguma coisa na sua vida. E consequentemente essa coisa inclui um plano. Que lá daqui a não sei quantos anos você vai dar o que pra eles? Filhos. Netos, no caso, né? É. Você, se você der filhos pros seus pais, teremos um problema. <risos> é, não, porque é pra isso que a gente é criado, Na né? isso é muito ruim. É. Mas e aí? Agora várias perguntas. Quando você era monogâmica, você era feliz? Era. Pode, há felicidade na monogamia, que isso é muito importante. Depende da pessoa. Cara, eu acho que isso é muito individual. Vou falar uma coisa que eu já falei no meu canal. Se você namorava comigo quando eu era monogâmico, você foi corno. De Fato. inclusive. É ah, verdade! Muito, muito beijão! Inclusive. Beijão, meu amor, você mereceu. Você merece. A você mereceu muito. A tua. Que preferia ficar com seus amigos mongoloides do que me dar atenção. Oh. Beijo aí mesmo. Não é? Então, eu também acredito que as pessoas podem ser felizes. A grande questão é o status quo pode trazer alegria, é possível ser feliz. Você é feliz nessa, nessa, nesse modelo de relacionamento? Olha é só, feliz, deixa eu te um falar novo. uma coisa. Fala, fala é, a relação monogâmica, tanto que eu problematizo todo tipo de relação, que é baseada em algum tipo de controle de ambas as partes. É, se não for uma relação livre, que você tenha um, um, uma vontade de desconstruir ali para ser totalmente livre, a possibilidade de se tornar uma relação abusiva então tem que ser problematizado e você tem que parar pra pensar sobre essa relação estou feliz essa relação está sendo abusiva se você chegar à conclusão de que não então você está feliz ótimo não deixe nunca ninguém meter o bebê no seu relacionamento e nós inclusive é as dicas que eu dou aqui são pra você e não pra você ir Fazer fiscalização no relacionamento do outro, é pra você refletir sobre o seu relacionamento. É pra você pensar na sua posição no mundo e observar como que as pressões sociais que as pessoas dizem que são fantásticas, na verdade são o quê? Tragédia. É uma tragédia você ter sua vida determinada desde o momento que você nasceu pra que você no final se case. Agora tudo isso eu tava te dizendo porque eu já fui acusada de estar cagando regra no relacionamento dos outros mas eu como feminista acredito que se eu tô criando um canal pra explicar o que é na monogamia, porque eu pesquisei, não existe um canal sobre na monogamia então eu não posso chegar e falar isso é maneiro pra caramba, é legal pra caralho olha, isso aqui é bacana, é o lado bom mas você pode é, ser abusada, pode acontecer coisas que são não, são, não são legais, então assim, é pra você avaliar e prestar atenção, eu não tô cagando regra, eu estou falando de possibilidades que podem acontecer que eu já presenciei, vivenciei e já aconteceu no meu consultório e já aconteceu com amigas minhas, entende? Então assim, eu não sou uma pessoa que tô chegando aqui e tô falando uma parada do nada. Então eu não posso chegar e simplesmente falar viva um amor livre, é maravilhoso. Gente, não tem amor fácil, tá? Livre, monogâmico, trisal, troca-troca, solteiro, não vai ser fácil pra ninguém. Não vai ser fácil pra ninguém. Não tem caminho fácil, não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil. Ai, Mas gente... é sempre muito difícil, gente. Gozar não está fácil, tá? tá? bem complicado. Inclusive, está bem difícil. Dá uma gozadinha, não está tão tranquilo. Ó, ó. Pode ser Ai, gente, muito obrigada pelo esse convite. Na verdade, eu que me convidei pra estar aqui, porque eu quero ganhar inscritos, porque meu canal tá começando. Tá começando, mas é bom, eu juro. É, então assim, eu gosto muito da Melissa. Eu quero muito ter uma drag no meu canal também, porque eu amo as drags, tá? Está saindo um vídeo meu lá, hoje. Saiu um vídeo dela aqui e deu lá no canal dela. Você vai agora, ter a Melissa das duplas, vai agora lá. Que não era só isso que eu tinha pra dizer, eu tenho mais coisa pra dizer no outro canal e eu vou sair por ali, você vem comigo, vem. Você me deixou nervosa. Desculpa. Você é uma péssima entrevistadora. Eu sou uma péssima entrevistadora. As é. pessoas querem saber quem eu sou, inferno.